Legal. E, e você falou muito aí, né, da parte do, dos, dos para e tal. É, eu lembro desse pessoal aí que tem espectro autista ou, ou para Você já treinou algum, algum cara famoso aí, Fernando? Cara, famoso, assim, eu não cheguei a, a treinar de fato. Eu tive contato com alguns. Né? Agora, para as próximas Paralimpíadas, se eu não estou enganado, vai o Daniel Dias. Eu não, não, não sei bem se saiu a a lista dos convocados da natação. Não sei se o André Brasil vai. Eu tive a oportunidade de conhecer André ele. Brasil? Ele é, é parente dele de Brasil? <risos> Não faço ideia, mas ele, ele é um cara que ele, ele, ele participa tanto da Paralimpíada quanto de competições convencionais, que ele tem uma sequela muito pequena de poliomielite. Então, ele tem uma sequela bem pequena é da, na perna. Eu não, não me lembro qual das duas pernas é esquerda ou a direita, mas é da panturrilha para baixo. É, então, ele é um cara que teve muito sucesso na, na natação, muito conhecido. E, cara, eu cheguei a treinar uma menina né, na natação, pouquíssimas vezes no atletismo. Eu, eu peguei ela bem no começo do atletismo aqui em Mogi, que ela estava tá, pré-selecionada. Eu acho que ela está convocada. Eu não acompanhei nos últimos dias. E ela está, se eu não me engano, ela tá pré, já está convocada para ir para Tóquio, que foi minha atleta legal, aqui hoje. Então, e ela começou aí em Mogi das Cruzes com você? Sim, ou ela ela veio continuou aqui, na verdade. Aí. Ah, ela continua aí? Sim, ela foi minha atleta de natação, e aí ela migrou para o atletismo, e aí no atletismo ela se encontrou. Aí ela vai para duas provas, se eu não estou enganado. Eu achei sensacional, cara. Muito é, legal gente ter visto ela vou... começar. E, e o Pô, apoio para esses atletas, como é que funciona, cara? Porque a gente, eu vejo, eu não sei também, tá? Eu não sou da área, gente, mas é o que a gente lê, às vezes, a gente vê. Eu vejo muito atleta que só treina porque, puxa, tem um atleta famoso que vai lá à banca, né? Eu sei que o Ronaldinho fazia isso, né? Alguns outros atletas, desculpem se esqueceu o nome aqui, mas... É, do governo até o pessoal do Judoka aí o pessoal tava com problema de competição aí tempos atrás porque ele tava sem patrocínio enfim e o pessoal né como é que funciona isso existe algum recurso ou é cara é, depende de empresa parente amigo como é que funciona um pouco de cada cara geralmente depende bastante de, de patrocínio né de alguma empresa que ajuda é, depende do clube que o cara tá às vezes o clube é bem estruturado então tem verba para tal Geralmente atleta olímpico tem uma tem um auxílio chamado bolsa atleta, né? Então eles recebem uma ajuda do governo federal. Eu não sei quanto tá essa bolsa hoje, né? Mas é uma bolsa que, que cobre algumas despesas. Tem alguns atletas que são são filiados ao exército, né? Viram viram soldados do exército, né? Então o exército banca tudo isso. Depende muito de caso a caso, mas geralmente é, é esse lance. Vai depender do clube, o cara tá e tem um patrocínio, se não tem patrocínio aí é a, a família que ajuda. Eu já vi casos de atleta vendendo bala no Faroca. É, se é, não é futebol, não... né? Muitas vezes você vê que no Brasil que é muito mais valorizado em questão de esporte é futebol, né? O resto Sim. é complicado pra caramba, né? igual, acho que ele falou, Sim. quem luta ajudou, é atletismo mesmo, até futebol feminino mesmo, se você for ver, é tudo uma treta, né? O diferente do futebol masculino aí, que, se você for ver, qualquer meio ca cara, tem cara aí que fica no banco de time grande que não joga e ganha quase perto de milhão, né? Então, é bem... Ah, tem. Tem cara que ganha milhão e fica no banco. É, fica no banco. É. Joga no meu time, inclusive. <risos> Exatamente. Né? Isso é uma coisa que eu tava lembrando, mas é um de falta de apoio, né? É... Eu estudei no SESI, igual o Fernando também estudou no SESI, e eu pratiquei vários esportes lá no, no César. Isso é muito, muito bacana, né? Muito legal. do você tem contato com vários esportes. E um deles foi ginástica olímpica também. É, foi, acho que talvez o que até me dediquei um pouco mais... Você também fez ginástica olímpica? E, cara, a gente tinha uma equipe boa ali em Marjo das Cruzes. Assim. Teve um, uma geração ali. Inclusive, tinha, a gente participou daquele projeto que era Atleta do Futuro, que era para a galera que iria para as Olimpíadas... Eu acho que é isso, para as Olimpíadas em 2000. 2000 teve a Olimpíada, acho que sim, né? Acho que era exatamente não isso, por isso que, que era até do futuro. Que... Foi, 2000 foi sim. Foi, de né? De... Não, era para preparar para o pessoal para Olimpíada em 2000. E a gente competia, a gente estava assim, próximo do nível da galera de São Caetano, que era uma galera muito forte, São Caetano, Santo André, que é da onde saiu lá, de Polito. Você Família, falar, quer dizer, quer dizer que o André, o André é quase um Jacob Hipólito, então. Não, bem menos. Que tinha uns caras bons, eu não era bom. Mas tinha uns caras muito bons. E um dos melhores da equipe, cara, era o Pedro era Durex, né? Mas assim, aquela, o cara já tava com. Era Durex. Eu não sei porquê, cara, Pedro era Durex. E Nossa. ele era muito bom, cara. Muito bom. aí, André. Pergunta pra ah. ele o que era Durex. A gente tava que, trazendo cara. o próximo encontro aí. O Durex, oh, nossa, encontro encontra é o Durex. Cara, a gente começar a cavucar essas histórias do André e não vai sobrar nada do cara, <risos> é Melhor não. <risos> não, mas calma, <risos> vou chegando lá. Né? Aí ele já tava, né, chegando aí aos 18 e tal, e o cara precisa fazer, meu, precisa tomar uma decisão, né? O que, que eu vou fazer da vida? Aqui não tem patrocínio, não tem nada, por melhor que o cara fosse no esporte. E aí, um dia eu tava na feira, ali no Lego da, da feira ali em Bras Cubas, Fernando, sabe a feira ali de Bras Cubas, é, e aí eu tava com a minha mãe, a gente tava na feira lá, e aí eu bati o olho assim, tinha uma barraquinha de, de panela, e, é, vendia acho que panela e também arrumava, consertava panela. E ele tava ali consertando panela. Então, assim, cara, nada. Não tô falando que é, tem alguma coisa de arrumar a panela, mas, assim, não, um mas cara o cara que... cara era um atleta, tinha uma chance... O cara de que era um atleta... Brasil, né? O Brasil... Exatamente, a gente perdeu, assim, a gente poderia ter tido um, um atleta de alto rendimento representando o nosso país, e por falta de oportunidade, o cara tava trabalhando na feira numa coisa que não tinha nada a ver. Teve várias casais de, a... de músico, de artista, tal que engenheiro, o cara que era foda hoje andando de, tipo, fazendo Uber, né? Não que seja uma coisa é. ruim, né? Mas, cara, olha que merda, né? Ter pessoas boas no Brasil e que não podem estar atuando com aquilo que eles são bons, né? Porque não tem as ideologias boas. está É porque você tem vocação para fazer algo e não tem, e a, não chance tá, não tem a chance exatamente. de fazer aquilo que você gosta, né? É, então Exato. é isso.